Fala povo, agora nós vamos aprender a fazer cenários na Godot. Inicialmente vocês vão precisar de um... Dependendo do mapa que vocês vão fazer, se for 2D ou 3D, se for um 2D vocês vão usar um sprite mesmo, tipo do RPG Maker. Se for 3D vão precisar de um, um pack de texturas bons. Como estou fazendo em 3D para vocês, nós vamos usar texturas e um pack de textura bom no caso eu vim aqui nesse site OpenGameArt, e procurei por uma textura de licença aberta no caso essa aqui está em domínio público elas são feitas por usuários do site eu espero que sejam, né? entre aspas e são grátis para baixar o ideal é que vocês sempre acreditem os criadores das texturas nos seus projetos eu baixei esse pack de textura aqui com bastante material e ele vai servir como base para um monte de coisas que vamos fazer. Quando vocês começarem seu projeto, sugiro que organizem bem as pastas dele, então por exemplo na minha aqui o tutorial de 3d, dentro dela eu tenho uma pasta artwork, depois eu quero uma pasta só para criar o código da Godot essa pasta Artwork eu gero todos os arquivos de edição. É bom separar esses arquivos de edição para você não ter que exportar eles depois na sua aplicação pronta para não deixar o arquivo grande à toa. Para vocês terem uma ideia, esse, esse pack de texturas ele tem uns 120 MB. Não vamos precisar de todas. né Então, beleza, com as texturas na mão já para não ficar perdendo tempo Mas, pensando em como fazer as imagens, vamos abrir o Blender. aqui, toma uma ajustadinha com ele aberto eu vou salvar ele lá na nossa pasta de artwork .s normal testar em outra pasta estroba 3d, artwork terreno 1 está salvo aqui agora vamos começar a entender o sistema de coordenadas tanto o Blender quanto o Godot usam as coordenadas 3D padrão de qualquer software 3D, mas acontece que pausa, volta agora vamos começar a entender o sistema de coordenadas se vocês notarem que dentro do Blender tem sempre, para cada objeto que vocês clicam, temos um pontinho laranja bem no meio dele, o que se supõe ser o meio. E esse ponto é a coordenada zero, zero, zero, ou seja, o ponto inicial do sistema de medidas. Cada objeto tem uma coordenada zero a partir dele, tipo toda a malha desenhada a partir dessa coordenada. Não tem nada a ver mais com a coordenada do resto do, do espaço. <coughs> Tanto o Blender quanto a Godot vão precisar desse centro do objeto como referência. O sistema da Godot já trabalha com o um mapa de Tiles, que é baseado até no sistema padrão do Blender. Essas coordenadas que vocês estão vendo aqui. Imagine que cada retângulozinho desse daqui é uma, é um, tem um de dimensão. Um, um, um, um. Uma unidade. Tanto o Blender quanto o Godot usam duas unidades para desenhar um quadradinho ali naquele mapa de tiles. Então, obviamente, como vocês podem ver, esse retângulo, esse, esse cubo aqui, já está dentro do padrão de Alpha Godot. Então, a gente não vai fugir dessa área. A primeira coisa a fazer é tratar ele, Vou adicionar um, um plano simples, é um plano que ele vai ser o chão pode ser no coordenada 0, 0, 0 mesmo agora uma setinha, aperte N agora vamos entrar no modo de edição, aperte a tab clique em cada um desses vértices aqui, vocês vão ver bem no alto aqui dessa janela a coordenada dele, 1, um, menos 1 um, 1 um, menos 1 um para cá, 1 um para lá então você sabe daqui até aqui temos um total de 2 é a mesma coisa vai ser na Godot você imagine que Cada 2 e 2 é um cubinho lá, parecido com o Minecraft. Então com isso em mãos a gente vai carregar nossa textura. Primeiro vem aqui ó, nesse botãozinho embaixo, troco para a textura, abro o modo de edição de novo. Agora vamos carregar uma imagem aqui para ele. Apenas um pouquinho essa janelinha E aqui em cima troco o editor Vamos abrir uma imagem O terreno está aqui né O que eu vou usar melhor Vou escolher uma textura de grama Ground leaves difuso map aqui, dá dois cliques já está aqui aparecendo na nossa tela né? posso sair do modo de edição agora vamos preparar isso de uma forma mais profissional né? observe que o mapa difuso só tem a imagem em si vamos ver aqui nesse menu lateral aqui e na opção Shade está para multi texture vocês vão trocar para GLSL Para o pessoal com a mente suja aí, GLSL é a sigla de OpenGL Shader Language Então é uma linguagem do OpenGL específica para trabalhar com Shades No caso é ela que vai exibir os materiais de renderização no nosso ambiente game Aqui é o botãozinho de materiais Novo material o Nome tanto não importa uma hora vocês vão cansar de cada dando um nome para cada material individual de tantos que vocês vão ter no meio do jogo, mas eu já posso mudar algumas coisas aqui tipo a cor de usa, para ficar mais adequado para a minha engine, mas agora me clicar aqui em textura, tá? pago os slots, nova textura, aqui embaixo, move que o padrão dele é essa imagem auto gerada essa aqui era uma própria aqui que eu carreguei como essa imagem já tinha sido carregada, ela está na biblioteca, é só clicar no primeiro botão e vai aparecer ela aqui aqui está ela agora o pulo do gato, vou clicar no segundo slot de textura adicionar uma nova textura mesma coisa, em measure move a diferença é que agora eu vou carregar ela. Vou lá ela na pasta terreno de novo. Procuro. Aqui. livres? Temos mais dois arquivos com o mesmo nome e uma terminação diferente. O underline H é para hitmap ou map. Eu vou usar esse aqui, o underline N, que é para normal map. O Normal Map, para quem não sabe, é um mapeamento diferente do de cor Ele vai influenciar de como a luz ela é refletida no objeto Dando uma impressão que ele é mais detalhado do que realmente é Esse aqui é o não novo mais, vamos fazer um ajuste aqui a mais O primeiro item de textura, vocês vão clicar nele Descer menos de minuto aqui embaixo em Mapping, vocês vão trocar de Generated para o V. Mesma coisa na segunda textura que carregaram. Vamos trocar de Generated para o V. Parece que tem um pau aqui, mas é assim mesmo. É só impressão. Está tudo funcionando certo. É um pequeno erro, um bugzinho que tem no Blender ainda. Beleza, agora como esse segundo mapa, vocês notaram que ele cobriu a nossa cor Vocês vão fazer um pequeno ajuste aqui ó. E em Image Sempre Clicando na segunda textura aqui, né, sempre selecionado Vocês vão ativar a opção Normal Map Aqui pode manter por tangente mesmo Agora vamos ver mais aqui embaixo na Influência vocês não precisam que o Normal Map influencie na cor, então se marca isso. Mas ele vai influenciar nas normais, por isso que é chamado Normal Map. Só clicar. Já podem ver aqui o efeito dele em ação. O Normal Map te dá uma outra sensação de relevo. Serve que dá pra ver melhor as folhas aqui, é quando a luz se move, você tem uma melhor visualização e fica mais realista. que eu esqueça, mais uma outra dica observe que esse sistema de perspectiva tem umas que dá uma falhinha para você visualizar e mover as coisas, fono no teclado numérico, no num pad, e aperta em 5, ele fica ortogonal mais fácil para mover a coisa, mais fácil para mover para editar alguns objetos então isso apronta o nosso chão o nosso ground base está aqui Aperto N para assumir essa tela, essa, esse menu do lado Agora com ele selecionado, aperto CTRL E qualquer um desses abinhos de direção O CTRL vai fazer ele se locomover certinho entre esses grids Vou dar o SHIFT-T para duplicar ele Aperto CTRL, puxo para cá essa duplicação Vamos fazer um outro ajuste bem importante aqui Aperto o Tab no Modo de edição Vocês lembram que eu falei Que a tela lá do Blender e do Godot usa um sistema de coordenadas de 2x2 E o zero deles é o ponto inicial de desenho do, do Chile, né? Então a gente vai fazer agora uma subida de nível para poder usar dentro do Godot, na hora de fazer uma elevação de plano Ou seja, vamos subir de nível Vamos clicar aqui, ó esse botãozinho aqui embaixo para editar arestas Vamos selecionar esta aresta E como eu sou um cara que gosta de ter certeza do que eu estou fazendo eu sempre clico em N e aqui em cima e edito aqui, eu já coloco a coordenada que eu quero. Quero que ela vá para a posição 2, 2 unidades para cima. Apertei em assumir ela. Você poderia simplesmente clicar em e na setinha azul e mover. Daria o mesmo efeito, mas eu gosto de ter essa precisão. É isso de AutoCAD. Fica bonitinho, bonitinha, né? é uma rampa. agora se eu quiser dar algumas acertadas nela como elevo elevação ou outras coisas também poderia melhorar um pouco essa malha vamos por exemplo aqui ó para cá vou pegar essa outra malha duplicar então temos aqui a malha eu vou fazer aqui ó entrar em Subdivide vem aqui, ó. Ferramenta base. Vamos procurar aqui. Eu subdivide, subdivide. Vou dividir em 2, 3. Vem uma subdivisão, né? Postei o dividir um pouco mais para ficar isso. em FACES Seleciono a face do meio Aperto o O pra ficar HZ Que seja Gable Z Chute o O Chute o O Lá de novo essa mesmo escuras não tá ótimo só para demonstrar isso aqui aperto o para desmarcar essa opção agora se eu acertar aqui as laterais né ficou meio deformado demais mais macete scale, aperto S <coughs> Aperto Z, zero. Estão zeradas. Aperto N de novo. Para ter certeza que vai estar no zero, clico aqui título zero. Pronto. Está normalizado com essa daqui. Totalmente alinhada, viu? Agora essa deformação eu fiz só para demonstrar um detalhezinho. Reparem que a imagem ficou toda quadriculada. Tem umas marcas bem visíveis aqui. que é onde as faces se encontram, né? Temos um opcional aqui no Blender Observe aqui em cima o Shading Vamos marcar ele para Smush Melhorou 100% Vamos fazer isso também com os outros tiles apesar de ser em planos Para manter uma homogeneidade isso aqui é aquele bugzinho, não interfere em nada supor que isso aqui são os tiles básicos para fazermos o nosso terreno Obviamente vocês vão ter muito mais tiles, mas isso aqui é só para efeito de tutorial salvamos e a partir de agora o Godot não trabalha direto com o ponto blend, que é o arquivo de edição do blender mas podemos exportar isso aqui file, export Collector ou colada, sei lá. Eu prefiro falar colada mesmo. Não sei como é que é a pronúncia certa disso, não sei nem de que língua vem isso. Vamos clicar nele. Tudo, tudo bem, vamos deixar dentro do artwork. Vou clicar uma, criar uma pasta para ele, Create Directory. Só para organizar um pouco melhor. Aqui vamos às opções de exportação. Aqui do lado, você vai ativar Include UV Textures Include Material Textures para ele chamar todas aquelas texturas de, que usamos ali no, no projeto, e vou ativar também a opção Copy, se você estiver trabalhando com várias pastas, ela vai copiar todas as texturas e jogar dentro dessa pasta de trabalho e export colada bom, a partir de agora está lá, só, só para ter certeza Kit o trabalho do Blender está pronto E foi gerado o arquivo dei com o nosso dado de textura Uma curiosidade aqui, os arquivos do colada nada mais são que um mega arquivo XML com todos os seus dados assim. Era para ser um padrão aberto, multifuncional e super fodástico, assim, mas tá sendo um formato que tanto faz quanto fez atualmente né, mas o pessoal tá tentando ainda usar ele com bastante, os projetos com bastante ênfase né, estão tentando implantar esse colado em todos os lugares possíveis, uma vez que ele é open source. Bom, tirando curiosidade, vamos soltar para Godot. começar nosso projetinho primeira coisa a fazer new project 3 d criarei um, um, uma pasta para esse projeto aqui tuto file tuto, não, nem preciso tutorial 3d create, aqui está ele, na nossa lista de projetos <risos> ficando meio rouco, meio torresfriado, mas vocês vão se esforçar um pouquinho <risos> entender aqui estamos no nosso ambiente de edição, né? todo ventinho no momento não vamos precisar dessa primeira cena Import 3D Scan A gente vai escolher aquele arquivo colado Que trabalhamos agora há pouco Network 01 Terreno.day né? Clica em abrir E vamos escolher a cena de destino Isso aqui ó, já vai direto Na nossa estrutura de diretórios Do projeto Ou seja, dentro desta pastinha que nós criamos aqui isso aqui, essa raiz aqui. Vou criar uma pasta aqui dentro, para deixar mais organizado possível. Terrenos, crio mais um ainda, para você poder organizar melhor. Choose, e vai criar aqui dentro. Vocês podem manter isso aqui tudo ativo, aqui também. Isso aqui ó, é um eu acho bem útil, mas não vou usar também no momento. Você pode escolher o formato que você quer salvar as imagens. PNG, esse VIRAL que eu não conheço. C-WebP da Go, que é excelente para comprimir imagens. Vamos deixar no VIRAL, porque é o padrão que eles geriram aqui. Só para não dar chabu aqui no momento. Import and Open. E aqui está o nosso cenário. Aperte CTRL. E o botão do meio do mouse, para dar o zoom e voltar O scroll também funciona Aperte Shift E o botão do meio do mouse para mover Apenas o botão do meio, se rotaciona a câmera Ctrl da zoom, a e volta, Shift, move Então fica mais fácil vocês organizarem por isso Este ponto central, bem no meio aqui É bem relevante no momento para nós o que importa para nós é aquele pontinho que eu falei para vocês. No centro de cada um desses objetos você tem um ponto zero. Outra coisa que não precisamos é um player. Você também precisa da lâmpada. Você também precisa da câmera. O que vocês realmente precisam aqui. Vou clicar nele. Collision um Shape Ver este aqui. Static Bolt. Bem aqui embaixo. Static Bolt. Vai adicionar isso em cada um desses nós. Isso deixa ele capaz de receber colisão ele tem que ser o estático porque ele não vai se mover, vai ficar parado, fica mais fácil computar a colisão assim e, tendo isso em mãos, é só salvar só ver aqui dentro da nossa pasta de projeto, mas lembre-se que isso aqui vai ser só uma pasta base, essa, isso aqui vai ser só um arquivo base depois na hora de exportar para o projeto final, você pode entrar aqui dentro e deletar ele Porque o que vai importar vai ser isso daqui Screen Convert to mesh Library. Você vai criar uma biblioteca dessas malhas que estão na sua tela A proposta, Library é Biblioteca Podemos ir de novo aqui em terrenos, 01, jogo aqui mesmo 01.res de resource. E salvo. Pronto. Agora vou criar uma nova scan uma nova scan, uma nova cena. Você, qual Não tem nada para perder, já salvei. Pronto. Uma nova cena criada do zero. Inicialmente Está em branco, não tem nada aqui Vamos vir aqui em Scane, Clico aqui em Novo Nó O primeiro nó de uma cena tem que ser este aqui special. Clique-clique-clique... Está lá em cima... pronto Esse special é parecido com o Node aqui de cima Só que ele é um, tem propriedades 3D Rotação, localiza lo localização, rotação, etc Posso renomear aqui para base. base do meu terreno. Vamos inserir umas coisas aqui a mais. Como câmera. Já vou ensinar os toquezinhos para trabalhar com ela. Vou inserir também uma luz. Vamos direcionar o light. Directional light são luzes direcionais Ela pega uma direção e vai reto Um exemplo bem comum é o sol Até que a gente pode renomear para sol Vocês vão ouvir no normalmente nas engines sun Sol né, coisa mais fresca do inglês só que ela fica numa posição fácil de trabalhar Agora vamos ao pulo do gato para que nós criemos todo aquele sistema de grids lá atrás Você vai adicionar um grid Esse aqui, ó Tome sempre cuidado com que... um o sistema de hierarquias da Godot Vê que ele já exibe aqui, ó Que o grid é um filho do spatial. Se ele não fosse filho do Special, ele não funcionaria no ambiente 3D. Porque nós temos também objetos para 2D, que eles são sempre filhos do Node 2D. Como são trabalhos no 3D, você tem que usar sempre o 3D, Bitmap. Como vocês podem ver, está vazio. Vamos aqui na barra do inspetor né? Escolhemos o tema, Load, e vamos carregar. Aquele ressource nós criamos agora há pouco no, no Convert to a partir de agora, quem já é fã de Minecraft já se vira sozinho. Agora vamos aqui um pulo do gato, Vou colocar isso aqui. Vou colocar essa outra tira aqui, ó Lembra que fiz aqui elevação lá? E agora vocês querem saber como eu subo para colocar o um nível superior aqui, né? Observe que aqui, ó Temos o, uma propriedade Flor Observe que o gra, a grade seguiu até a gente aqui Eu já posso colocar... Os outros objetos, por isso que era tão importante que esse sistema de coordenadas, esse grid aqui, vai seguir ó. esse size aqui. Ó. Tá vendo? Cell Size 2. Vocês podem alterar isso, mas na prática é bom manter esse padrão que está seguindo do Blender. O Blender segue o dele e vice-versa. Vocês têm seu ambiente já geradinho bonitinho. Esse sistema de grids, ele é bom para você fazer várias coisas é, objetos, cenas indoor, castelos, mapas convencionais de RPG existem outros formatos, como que os pessoal costuma empurrar água goela abaixo por exemplo, a Unity tem um lá que é o Terrain, né, que é muito usado para MMOs gigantes mas esse negócio de você empurrar um negócio que está super na moda na mão do usuário às vezes eu vou pirpo, tipo você tem um mega cenário uma vontade de fazer um mega cenário gigante mas vocês viram o tempo que eu demorei para fazer essa ceninha simples aqui do zero no Blender né imagine uma cena ultra complexa então vocês têm que se concentrar sempre em fazer uma coisa simples para andar fazer alguma coisa de jogo o mais rápido possível né não pode ignorar a que enquanto você está perdendo tempo fazendo, tentando fazer uma coisa mega alguém pode estar tá fazendo uma coisa mais simples e chegando à sua frente. É aquele time to market. Agora vamos a outro toquezinho. Selecionar nossa câmera. Vamos ajustar ela adequadamente isso aqui. Tá, vamos beleza um pouquinho, né? A gente corta. Vamos desenfeiar, digamos. Pronto. Voltando para a câmera Me serve que ela está numa posição meio desagradável Quando você está quase acionado, você pode clicar em preview Você vê a visão da câmera, que no caso é horrível Vamos né? então, aqui, vai usar duas views Dois viewports E obviamente, um já está Com a câmera aqui, vem aqui e clica em preview Com esse preview ativo, eu posso vir nesse outro a câmera sobe, sobe, sobe Pode fazer o ajuste da sua câmera aqui dentro Agora a cena, Save Skin, Renas, Renas, cena Renas, Renas, Renas, Renas, Renas, Renas, Renas, Renas, Automaticamente ele já pega a primeira câmera visível Que é essa Agora vocês vão vir aqui e perguntar como é que você faz para virar esses objetos de posição, caso eu queira fazer uma rampa para cá Grid O pulo do gato está aqui, ó. opção Grid Você tem onde editar os eixos E aqui, ó, repararem bem, temos aqui uns atalhos para trabalhar com os, a... com os eixos o T de X, o T de Y de Z, o Godot se diferencia um pouco do Blender no, em relação ao eixo Z. Vocês podem até notar que o verde está para cima. Vermelho, cadê, aqui? Vermelho aqui embaixo. Aqui baixo. O azul está indo lá para o fundo. No Blender, o eixo azul fica para cima. você pode ver até nessa coisinha aqui de, de direção. Quer dizer que para eu rotacionar o Z meu dessa, Desse Tile que está aqui Eu vou rotacionar na verdade pelo Y Isso acontece direto na hora de exportar O Colada já exportou isso para você Já fez toda essa conversão de eixos Tudo então, que você tem que se preocupar É lembrar os atalhos Para você rotacionar no Y É o S Só isso Aperta o S, rotacionou. Aperto S rotacionou. Rotacionou, rotacionou Põe na posição que você quer Enfia aqui esse aqui não precisa disso, obviamente, só precisa do ajuste no Floor, se eu quiser fazer a emenda aqui, eu tenho que voltar lá no Blender, criar a parte da emenda, que não é difícil, é até super simples para quem já começou a pegar as manhas, e fazer até uma emenda bonita, né, tipo, bem chanfradinho aqui, etc. e as manhas Obviamente você pode rotacionar direto aqui ó. Rotacionar ele também no no eixo Z para ficar meio... deixar você mais biruta na hora de ver a imagem Mas na prática Realmente a gente só vai usar o Y Muito raramente você vai usar Outro sistema de coordenadas Você já consegue montar seu terreno certinho Tudo organizadinho, bonitinho E já está pronto para começar a fazer seu joguinho Isso Já pode sair modelando árvores, pedras e outros elementos para colocar no terreno você também pode fazer o, uh, mapas indoor, quer dizer, mapas de interiores, tipo jogos de FPS, usando direto, como Quake, dentro desse modelo de sistema. Salvo. Bem recente. Vou abrir de novo aqui para vocês verem isso aqui, ó. uns então, detalhezinhos a mais do sistema de propriedades aqui. Observe que aqui embaixo, na, no inspetor, temos uma porção de propriedades muito loucas até. Temos até essas aqui que vão curio deixar vocês meio curiosos. Byboard. O que é um Byboard? Observe a tela ali. sim Byboard. Com Byboard vocês podem colocar elementos que ficam permanentemente orientados para sua câmera ativando a opção barboard isso geralmente é usado em sistema de partículas, mas vocês podem fazer por exemplo, árvores e nuvens ao fundo com isso por exemplo, se eu quisesse colocar um... um uma chama aqui no fundo alguma coisa pegando fogo, eu criaria uma textura animada dessa chama, ativaria a opção barboard eu vou usar esse aqui. Deixa ele fixo para nós. Tem que ser uma virada para nós aqui nesse eixo. Isso. Você deixaria ela fixa. Aí você poderia ver a chama em qualquer, em qualquer direção que você orasse. Porque se você não tivesse ativo com o Você viraria de lado e ia ver Um retângulo que forma chama Depois eu vou mostrar com mais calma isto Aqui outras opções importantíssimas Cast Shadows É se o objeto vai poder gerir, gerar sombras Em cima de outros objetos Por padrão eu deixei não E Receive Shadows Quer dizer se outros objetos vão gerar sombras nele no caso, por exemplo, seu personagem vai gerar uma sombra no chão. Também posso deixar em não aqui. Obviamente isso afeta na qualidade, né? Mas, por exemplo, se você estiver desenvolvendo para mobile, não há nem o que questionar. Pega e desabilite essas duas, essas duas itens. Porque o mobile, tadinho, não tem tanto poder de renderização quanto o desktop. Inclusive até temos mais algumas outras opções importantíssimas aqui, ó. Vou pegar este aqui como exemplo: Range begin, range end. Hand begin quer dizer a posição inicial que você vai poder visualizar esse objeto. Então, Hand begin. Observe que eu cheguei próximo à câmera e subi por causa do Hand begin. Quer dizer, ele não vai ser renderizado se você estiver muito próximo. Só que pode ser útil em alguns momentos Tipo, você está passando com a câmera Por uma árvore E essa árvore está entre você A câmera E o personagem Se tiver ativo esse range begin E a câmera estiver passando com essa árvore na frente Obviamente, puf, a, a árvore vai sumir da sua tela Não vai te encher o saco A não ser que você queira programar E deixar essa árvore translúcida Mas obviamente isso aqui É a opção mais simples Tipo, o personagem está lá atrás, sua câmera está aqui, a câmera está na frente. Se ela estiver dentro dessa, abaixo do range begin, pronto, sumiu a árvore. O range end, quer dizer, a distância máxima que ele vai ser exibida. Vamos afastar e ela vai sumir. Adeus. Isso você pode usar tranquilamente para poupar processamento em ambientes bem cheios de elementos. Você vai pensar, puxa, mas se eu estiver fazendo isso, quando estiver longe o jogador vai perceber que esse objeto sumiu. Não é bem assim. No terreno aberto você tem vários árvores e obstáculos na frente que podem ser, pode ocultar essa transformação do cenário. Isso vai deixar seu jogo bem mais rápido e eficiente. Bom, acho que eu terminei aqui com as dicas suficientes para você começar a fazer o mapa. E algumas dicas de performance, inclusive até essa dica de, dos objetos entrando na frente de você também. Como sumir com eles. E por enquanto tá bom, já fiquei suficientemente rouco. E eu curti meu resfriado aqui. E até a próxima.